Cara, você já imaginou aí jogar Minecraft, exatamente, ficar logado ali no Minecraft e poder ganhar até mil reais num dia? É exatamente isso que tá acontecendo nesse servidor NFT Worlds, beleza? E basicamente eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje como que você faz pra poder conseguir isso. Então galera, eu sei, parece mentira, mas é verdade, vou mostrar pra vocês, tem muitos youtubers falando sobre isso e eu tive que gravar pra vocês essa novidade. Então NFT Worlds aqui, são 10 mil mundos virtuais, vivendo na blockchain Ethereum e basicamente cada NFT World é um mundo explorável e tal, então são servidores servidores aqui, tá? Compatível com Minecraft, multijogador massivo, e bom, basicamente cara, você clica aqui em jogue agora, primeiramente você clica em jogue agora, tá? Bem simples e aqui vão ter os servidores, né? Os mundos jogáveis, tá? Tem vários aqui, mano, vocês podem estar tá vendo, mas o que importa é esse primeiro aqui, ó, NFT Worlds SMP então aqui já tá escrito aqui o preview, você clica aqui em jogue agora e aqui você vai entender como funciona então cara, como que faz pra ganhar dinheiro nesse jogo? tá explicando aqui, você vai ganhar o token deles que é o WRLD, né? que é a abreviação de Word, então você vai ganhar esse token jogando no mundo de teste oficial do NFT Worlds, atualmente testando a jogabilidade SMP. Este mundo de teste é um servidor multiplayer de sobrevivência padrão do Minecraft, em um ambiente de anarquia, não há regras. O PVP está ligado, boa sorte. Estamos usando este mundo para testar o desenvolvimento de servidores, gargalos e atualizações. Como jogar? Você pode jogar no Windows, Mac ou Linux, então o cliente do jogo NFT Worlds ainda não está disponível, mas você pode jogar em um NFT Worlds através do Minecraft. E para começar, você baixa o Minecraft Java Edition em Minecraft.net e inicia o jogo seleciona multiplayer, tá? Depois você seleciona Direction Connection e digita o um endereço acima que tá aqui. Você pode estar tá copiando. E, cara, pra jogar, aqui tem que prestar atenção: como jogar? Como jogar Xbox, Playstation, Switch, telefone? Você pode jogar no NFT World diretamente de qualquer console de jogos e praticamente qualquer dispositivo. O console dispositivo em que você deseja jogar deve ter o Minecraft Bedrock Edition instalado, tá? Então é basicamente isso, cara. Então você pode jogar tanto no Windows, Mac, Linux, Xbox, Playstation, Switch, telefones, e eles vão te pagar só para jogar tá bom e aqui galera na tela vocês estão vendo o vídeo do Yuri KC tá foi o vídeo dele que eu vi para trazer essa novidade aqui para vocês também então os créditos vai para ele E ele mostra aqui como você faz né então você adiciona o server ali tá Minecraft server espera um pouquinho ali ó server address você vai colar aquele endereço né então ali e vai fazer a Direction connection tá e aí você vai conseguir entrar no servidor Olha só smp.nftwords.com Beleza? Só que qual que é a questão, galera? Aqui que vem a grande questão. Por quê? Cara, obviamente o servidor do Minecraft é limitado, tá? E, cara, todo mundo quer ganhar esse dinheiro, né? Que eles estão dando de graça só de você testar o servidor. Então, vira e mexe, aparece, ó. Unable to connect to servidor is full. Ou seja, é impossível conectar porque o server tá cheio. Então, o que você que tem que fazer, cara? Ficar tentando o dia todo. Esse que é o probleminha aí que tem. Mas, cara, dinheiro de graça não é tão fácil assim, né? Então, cara, tem que ficar tentando. Vai tentando muitas vezes. No vídeo dele ele fala que ele ficou aí Tipo, desde as seis da manhã conseguiu entrar Só às duas da tarde, então você tem que ficar tentando Muito, eu sugiro tentar aí na madrugada Bem cedinho, uns horários assim Bem diferente, e ficar tentando o mesmo O dia todo, cara, obviamente que pra quem tem Pouco tempo livre, cara, vai ser difícil, tá Conseguir isso aqui, né? não vou mentir pra vocês Mas se você tem tempo livre, cara, quer ter a chance De ganhar um bom dinheiro só jogando Minecraft Aproveita e vai tentando, cara Tenta bastante, que se você conseguir Você vai ganhar uma boa grana, então vocês podem Ver aqui no vídeo dele, que depois de um tempo ele conseguiu conseguiu entrar, e cara, você só vai fazendo algumas coisas, vai se movimentando, não pode ficar parado, tá? Você tem que realmente testar o servidor, esse que é o objetivo deles, tá? Eles são pagando pra galera testar o servidor, porque eles vão aprimorar e deve ser um grande servidor no futuro, tá ligado? Então, cara, você tem que jogar, tem que matar, morrer, não sei o que, vai ter umas questzinhas, né? Um, umas capture pra você fazer de vez em quando, pra eles ver que você tá online, não é nenhum bot jogando, e cara, você vai completando ali e vai ficando algum tempo ali e vai ganhando os tokens, tá bom? É basicamente isso, cara, não tem segredo. Vocês podem ver aqui o Ó, tá aparecendo para ele clicar ali, vai clicar no roxo pronto, tá vendo? E aí, completou o Capture e ele pode continuar jogando aqui. E aqui está o token que você ganha, mano, do NFT Worlds WRLD. Cara, agora tá custando 36. Ó, subiu agora, 36 centavos de dólar. Tá subindo, a galera tá gostando. E, cara, você ganha ele de graça, tá? Eu só não sei exatamente o quanto você ganha, mas tem relatos de pessoas que conseguiram ganhar até mil reais por dia jogando esse servidor aí, tá bom? Obviamente, agora tá muito mais difícil, mas assim, eu vi relatos aí que a galera tava conseguindo cerca de 60 reais por hora, beleza? Não sei se isso ainda tá pagando tudo isso, tá? Tem pessoas também que tá falando que tá pagando aí cerca de 200 reais por dia, então cara, tá variando muito aí as informações que eu vi na internet teve gente que conseguiu 200 reais por dia, tem gente que conseguiu até mil, obviamente varia de quanto tempo você fica no servidor, de quanto tempo você consegue jogar e entrar no servidor e obviamente varia aqui com a cotação da moeda né, se ela sobe, se ela desce aqui tá bom? Mas cara, é uma oportunidade aí de você jogar Minecraft e ganhar. E é isso galera basicamente esse é o vídeo de hoje, tá? E considerações finais aí cara, é uma ótima oportunidade né, você jogar de graça um servidor aí do Minecraft e ganhar muito dinheiro, porém, galera, tá difícil de entrar, tá bom? Então, parece com pegasus, né? Pra quem já é do mundo NFT, sabe que é difícil, cara, você alugar um cavalo lá, mas quando você consegue, você tem bons lucros. Então, minha sugestão é a seguinte, se você tem tempo livre, testa, mano, testa lá o servidor, tenta entrar, que você vai se dar bem. Agora, se você tem pouco tempo, cara, infelizmente vai ser difícil aí você aproveitar essa oportunidade. Mas, cara, de qualquer maneira, quem é novo aí, se inscreve, ativa o sininho, todo dia tem novas oportunidades pra vocês de cripto, token, jogando. NFT e muito mais beleza vou ficando por aqui valeu até mais falou